Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos da Economia. Nós vamos trabalhar agora o terceiro módulo da disciplina, mas voltado a algumas questões vinculadas a externalidade, divisão entre microeconomia e macroeconomia, e daremos continuidade a alguns conceitos-chave que vocês trabalharão durante esse módulo. Lembrando que o módulo possui algumas unidades, existe uma divisão de conteúdo que foi estipulada, foi criada para melhorar, o aprendizado e o estudo de vocês, para que nós possamos dividir os conteúdos em partes específicas. Como nós vimos nas aulas anteriores, na aula do módulo 1 e na aula do módulo 2, a economia ela trata basicamente de da produção de recursos, de bens e serviços, considerando recursos escassos. Então, nós temos uma série de recursos que são escassos, como matéria-prima, mão de obras terra, capital, e nós precisamos utilizar esses recursos de uma maneira lógica e analítica para atender as necessidades das populações, atender as necessidades das pessoas. Como foi dito na aula do primeiro módulo, muito se questiona sobre a necessidade infinita das pessoas, ou seja, as pessoas elas sempre precisam de mais e a quantidade limitada de recursos que nós possuímos. Por exemplo, água é um recurso finito, é, disponibilidade de terra é um recurso finito, petróleo, tudo isso, nós precisamos considerar as limitações existentes para a produção de determinados produtos e serviços que são necessários. Quando nós estamos falando de serviço, nós estamos nos vinculando à ideia de trabalho, mão de obra, por exemplo, a disponibilidade de um advogado, de um médico e afins. Nós vimos recentemente na questão, por exemplo, da pandemia, uma necessidade muito visível de mão de obra para trabalhar na área da saúde, não só de médicos, mas também enfermeiros, técnicos, todas as pessoas que trabalham nesse setor. A demanda por esses profissionais aumentou muito e a oferta não conseguiu acompanhar essa demanda, ou seja, não existiam tantas pessoas capacitadas assim para trabalhar nesse setor, embora a demanda ela fosse muito grande o que gerou uma série de problemas que nós lembramos. Bem, na, na, nas discussões do segundo módulo, nós falamos também sobre a divisão existente entre microeconomia e macroeconomia, já, começamos, já começando algumas discussões sobre demanda e oferta e também estruturas de mercado existentes, como concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência imperfeita, existem mais algumas outras, tirando essas principais essas que são mais discutidas, mas isso nos ajuda a observar também como que os mercados eles são estruturados, considerando a quantidade de ofertantes, concorrência existente, tudo isso vinculado a questões de demanda e oferta. Por fim, também falamos sobre o ponto de equilíbrio, ou seja, o momento em que a oferta por um bem e a demanda por esse bem são exatamente iguais. Ou seja, eu produzo 100 armários de madeira e existem 100 pessoas querendo um armário de madeira, ou seja, tudo que eu produzo é consumido. Nessa aula de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos entrar na, no terceiro módulo, que já vai tratar um pouco mais sobre a teoria do valor e a formação do pensamento econômico, ou seja, trazendo alguns fundamentos e alguns questionamentos além das questões de oferta e de, de demanda que surgem. Qual que é o primeiro conceito apresentado? Utilidade. O que, que é Utilidade representa o grau de satisfação ou bem-estar que o consumidor atribui a bens e serviços adquiridos no mercado. Ou seja, é a satisfação que eu possuo ao comprar uma geladeira, ao comprar um automóvel, uma televisão. Ou seja, os bens e serviços disponíveis no mercado não atender a uma necessidade. A utilidade é o quanto de satisfação esse bem ou esse produto consumido está levando para quem o consome. Quando nós estamos trabalhando questões mais voltadas, por exemplo, ao marketing, a ciências administrativas, os estudos administrativos, isso é muito analisado, para quê? Porque a satisfação gerada na compra de um bem ou serviço, ela precisa ser muito bem trabalhada para que o consumidor volte a consumir, ou para que a imagem daquele produto ou serviço não seja degradada, não seja prejudicada. Vamos supor que você compre uma televisão, você gasta mil reais e compra uma televisão. E você esperava que a TV fosse smart, que você conseguisse se conectar a serviços de streaming, e quando você percebe, a TV não tem essa opção, não tem essa disponibilidade. A imagem dela é ruim, o som dela não é bom. Isso vai gerar uma série de insatisfações frente a esse produto. O que vai fazer com que o valor percebido sobre esse produto seja reduzido. O que vai impactar questões de demanda e oferta, Propriamente dito, por exemplo, se você compra um produto que não é bom, você provavelmente vai comunicar isso aos seus amigos, familiares, e pessoas próximas de você. Olha, não compre produto dessa marca, não compre esse produto específico, é ruim, perdi dinheiro. Isso vai acabar impactando não só na imagem do produto, mas também na demanda e, consequentemente, na oferta dele. Teoria do valor. Nós temos a teoria do valor e a utilidade a teoria do valor do trabalho, como foi apresentado anteriormente. Teoria do valor utilidade. O valor de um bem se forma pela sua demanda, ou seja, o quanto as pessoas querem esse bem que vai determinar o valor dele. Já a teoria do valor trabalho fala de outra forma. O valor de um bem se forma por sua oferta, ou seja, os custos vinculados à produção desse bem que vão determinar o valor dele. São duas vertentes diferentes da teoria do valor. O que, que define o valor de um bem? É o quanto as pessoas querem comprar? ou o que se gasta e tudo o que precisa ser feito para se produzir esse bem. São duas formas diferentes de se olhar a questão do valor. Aqui eu trago para você para vocês as questões sobre impostos. Nós temos principalmente a divisão entre impostos indiretos e impostos diretos. Lembrando que essas discussões são dentro, dentro da teoria do fundamentos da economia. Então são discussões básicas, discussões iniciais. O que são impostos indiretos? Incidem sobre os preços das mercadorias. Então, você vai no mercado comprar um pacote de arroz e você paga R$10. Esses R$10 tem incluso neles impostos. Vamos supor, é R$0,50 de impostos. Então, R$9,50 é relacionado aos custos do produto e lucro que o produtor precisa ter e R$0,50 é de imposto. Nós vemos muito isso, por exemplo, em filmes. Nos Estados Unidos, essa questão de, de imposto fica um pouco mais clara. Geralmente, a pessoa vai comprar um determinado produto e o atendente fala, ah, o produto custa 8 dólares, com impostos 8,32. Então, é um imposto que incide entre os produtos. Por que é, é indireto? Porque ele não vai incidir diretamente sobre a sua renda. Ele vai incidir sobre produtos que você consome. Já o um imposto direto vai incidir sobre a renda das pessoas especificamente. Como, por exemplo, o um imposto de renda. Todo ano você precisa declarar para a Receita Federal ah, tudo que você recebeu, os gastos que você teve, para que eles determinem o quanto de imposto você tem que pagar pela receita que você teve naquele ano. Isso são impostos diretos. Eles incidem diretamente na renda da pessoa. Impostos indiretos não incidem na renda, mas sim nos produtos que são consumidos. Existe também toda uma discussão vinculada à questão de impostos indiretos sobre quem está pagando mais esses impostos indiretos ou não. Por exemplo, se nós estamos falando de impostos sobre produtos da cesta básica, isso provavelmente vai influenciar mais famílias que fazem uso de cesta básica, geralmente famílias com um nível de renda um pouco mais baixo. Famílias com um nível de renda um pouco mais elevado dificilmente consomem muitos produtos da cesta básica ou vão consumir outros produtos. Então, a incidência desses impostos vai atingir mais determinada classe de pessoas do que outros. Existe toda uma discussão vinculada a isso, como que os impostos indiretos eles devem ser trabalhados, ou seja, os impostos que são colocados sobre os bens de consumo. Lembrando que os impostos são uma forma como o governo capta dinheiro, capta recurso para poder desenvolver uma série de atividades que nós vemos no dia a dia. No slide seguinte, eu coloco para vocês uma imagem que é tá presente no livro-texto, no material que é posto pela leitura, nas leituras obrigatórias, mostrando que a incidência de impostos vai impactar no deslocamento da curva da oferta. Então, nós temos uma curva da oferta de determinado bem, se nós temos a incidência de impostos nesse produto, a curva da oferta se apresenta em um determinado nível de produção, se, em um determinado nível de preço. Se nós temos a curva da oferta com a incidência de impostos, a curva vai ser deslocada para cima, ou seja, o preço cobrado por esse produto vai aumentar considerando o pagamento de impostos. Para que, que foi colocada essa, essa ilustração aqui? para que nós tenhamos ciência de que a incidência de impostos ou a incidência de fatores que alterem o preço ou a quantidade produzida de determinado bem vão influenciar em como que o gráfico da oferta e a demanda se apresentam. Se nós temos a incidência de algum fator que aumenta os custos da produção de determinado produto, quem está produzindo provavelmente vai subir o preço desse produto considerando o aumento dos seus custos. Vamos supor, nós estávamos falando de um pacote de arroz. Se o pacote de arroz me custa cinco reais para fazer e eu cobro 10 vamos supor que o dia de amanhã o governo inclua algum tributo que o meu custo de produção passa a ser 9 Então, eu não vou mais cobrar dez reais para esse pacote de arroz. Eu vou começar a cobrar 15 eu vou começar a cobrar 20 Certo? Da mesma forma, como nós, quando nós temos problemas ou fatores que influenciam a quantidade produzida, por exemplo, a escassez de determinado material, isso também vai influenciar no preço e na quantidade ofertada. O preço e a quantidade demandada também vão sofrer alterações. Vamos supor aqui um cenário. Eu estava falando sobre a questão de um pacote de arroz. Vamos supor que houve algum problema na safra de arroz aqui no Brasil nós precisaremos importar arroz. O arroz vai ficar mais caro. Ao invés de 10 reais o pacote, vai custar 30 reais o pacote. O que será que isso vai fazer com a demanda do produto? Será que todo mundo que comprava arroz a 10 reais vai continuar comprando arroz a 30 reais? Ou será que a demanda vai diminuir? Algumas pessoas vão deixar de comprar, outras pessoas vão consumir menos. Tudo isso vai influenciar na demanda. A questão da quantidade disponível no mercado, preço cobrado... Influencia em quanto que as pessoas consomem ou não. Existe, inclusive, o um conceito da elasticidade da demanda e a elasticidade da oferta. O que, que isso significa? O quanto que, por exemplo, a alteração de um real no preço de um produto, para mais ou para menos, vai influenciar no seu consumo. O pacote de arroz custa 10 reais e se custar 11 será que a mesma quantidade vai ser demandada? A mesma quantidade vai ser ofertada? Se esse pacote, mesmo pacote de arroz passar de 10 reais a 5 reais Será que vai ser demandada a mesma quantidade? Será que vai ser ofertada a mesma quantidade? Alterações no preço vão influenciar essas questões de oferta e demanda. Externalidades. O que são externalidades? Efeitos colaterais, positivos ou negativos, externalidades não são necessariamente negativas, decorrentes da produção e consumo de bens e serviços. Ou seja, o fato de nós produzirmos e consumirmos bens e serviços gera uma série de externalidades. São efeitos colaterais, que a princípio não se espera mas que acontecem acabam impactando a sociedade. Lembrem de quando eu falei no módulo 1 sobre a questão do quartel tudo mais se mantendo constante. Nós mantemos tudo constante para tentar entender os problemas econômicos de acordo com a ação de determinada variável, determinado fator. Mas, de fato, não é isso que acontece. O surgimento de uma empresa em uma cidade vai gerar uma série de efeitos colaterais. Seja ambientais, seja sociais, econômicos. E essas externalidades fazem parte da análise do ambiente econômico. Externalidade de consumo, positivas e negativas. Positivas. Por exemplo, a educação de uma pessoa beneficia a sociedade. O fato de uma pessoa ter mais estudo acaba impactando a sociedade como um todo. Como assim? De repente ela pode levar uma série de informações para dentro de casa, melhorar as finanças pessoais, ensinar alguma pessoa que ela conheça sobre um determinado problema, como que ela precisa agir ou seja, o fato de uma pessoa se educar, beneficia não só ela mas a sociedade como um todo e as outras pessoas que são beneficiadas ao entorno dela, são uma externalidade positiva, ou seja um efeito colateral positivo ao fato dessa pessoa ter sido educado. da externalidades negativas, o que nós temos de exemplo fumantes consumindo cigarro perto de não fumantes porque O consumo de cigarro faz, mais, faz mal à saúde. Uma pessoa consumindo cigarro, ela está prejudicando a própria saúde. Se uma pessoa não consome cigarro e ela ficar perto de outra pessoa que fuma, isso pode prejudicar a saúde dela também. Então, percebam, o consumo de cigarro está causando um efeito colateral em pessoas que não fumam. Isso é uma externalidade negativa. Externalidades na produção, por exemplo. Nós temos externalidade positiva e negativa também. Positiva. Se eu tenho uma criação de, abel de abelhas que ajudam a polinizar os campos. As abelhas auxiliam na polinização, são agentes importantes, inclusive, na polinização de campos. Se eu tenho uma produção de abelhas, para produção de mel, afins, essas abelhas que eu utilizo na minha produção, elas vão auxiliar na polinização dos campos, que é um efeito colateral. É um efeito que não era esperado. Não tem a ver a minha função básica, o que eu estou tentando fazer para produzir. Por exemplo, eu quero produzir mel, as abelhas estão produzindo mel, é isso que eu quero para poder vender. A polinização dos campos não é algo que eu estou buscando, mas acontece. É um efeito colateral a isso que eu estou fazendo. E é um efeito positivo, que ajuda a polinizar os campos e auxilia no equilíbrio ambiental. Já uma externalidade negativa, por exemplo, uma fábrica de cerveja que polui um rio. Eu tenho uma fábrica de cerveja que produz determinado produto, que é demandado pelas pessoas, mas gera uma série de lixo, uma série de resíduo e polui o rio de determinada região. Isso é uma externalidade negativa. porque As pessoas podem se contaminar com essa água, o que vai gerar mais casos de pessoas doentes, o que vai demandar dos cofres públicos, recurso na saúde pública para conseguir atender essas pessoas. Então as externalidades são esses efeitos colaterais precisam ser observados considerando todo o ambiente em que aquela firma, aquela empresa, aqueles produtores, demandantes, operam. Também é trabalhado, dentro dessa formação do pensamento econômico, argumentos positivos e argumentos normativos. São duas formas de argumento utilizado dentro da economia. O primeiro, refere se a proposições objetivas, que pressupõem a capacidade de mensurar e observar o que se afirma. Então, eu faço determinada afirmação sobre o que acontece no ambiente econômico, e o argumento, os argumentos positivos, eles te, precisam ter a capacidade de mensurar, observar o que acontece, mensurar, analisar, calcular, e, e trabalham de forma mais objetiva. Já os argumentos normativos falam as coisas como deveriam ser, um juízo de valor subjetivo, ou seja, não importa que a economia funcione dessa forma, ela deveria acontecer dessa outra forma. E a partir disso eu faço uma série de análises voltadas a questões mais subjetivas, considerando como as coisas deveriam acontecer e não como de fato elas são. A economia se relaciona com diversas ciências. Aqui eu só coloquei alguns exemplos que são citados no livro, no livro base de vocês. Como por exemplo, física, biologia, sociologia, história, política, direito, estatística, geografia, administração, finanças... Hoje em dia, se tem depois de algumas análises, depois de diversas discussões, se questiona muito, se discute muito sobre o vínculo de uma ciência com a outra. E, em menor ou maior grau, as ciências elas se unem de uma forma ou de outra, por exemplo. A economia e a administração elas se unem de uma maneira mais clara do que a economia e a biologia, mas os dois também se unem. Por exemplo, eu estou falando de biologia ou de questões de sociologia, vamos falar sobre questões de sociologia, sobre desemprego, sobre famílias com necessidade, sobre famílias em situação vulnerável, isso vai impactar na economia? Sim, com certeza, impacta na economia. Questão de disponibilidade de emprego, questão de marginalidade das pessoas, pessoas que são colocadas à margem da sociedade e possuem uma série de necessidades que não são supridas, a Questões voltadas, por exemplo, como a mão invisível da demanda, a mão invisível da oferta do mercado. O mercado tem a capacidade de regular sozinho? Será? Se, o se a gente deixar que o mercado se regule sozinho, será que essas pessoas que estão à margem da sociedade, elas terão suas necessidades supridas ou não? Será que o governo não precisa interferir de alguma forma para auxiliar elas? Questões de estatística. Estatística é utilizada para analisar diversos diversos fatores no, no ambiente das ciências, como, por exemplo, o uso de amostras para determinar o consumo de determinado bem, é, como que se apresenta a variação da renda das pessoas, capacidade de consumo, é, algumas questões vinculadas aos argumentos positivos, como, por exemplo, a mensuração e análise de quantidade de emprego, capacidade produtiva e afins. Então, todas as ciências, de uma forma ou outra, acabam influenciando e sendo influenciadas pela economia. Divisão dos estudos econômicos. Nós temos microeconomia e macroeconomia, como foi dito anteriormente. Microeconomia, estuda o comportamento das unidades econômicas básicas, consumidores e produtores no mercado em que eles atuam. Já a macroeconomia, estuda a determinação e o comportamento dos grandes agregados, como, por exemplo, análise do PIB, do produto interno bruto de um país, o que o país produz e consome, questões de exportação, mercado internacional, são os grandes agentes da economia. E aqui foi colocados a referência utilizada, que segue como texto base de vocês, que é Sunsells, 2015, Economia Macro. Bons estudos a todos.